Salve, salve, rapaziada. Flávio Renegado na casa. Convocação geral aí, 15 e 17 de abril agora. Vamos pra rua, lutar pela democracia, pelo nosso povo. Um só Brasil, um só povo, uma só nação. Tamo junto. Vem pra rua que é nóis. Valeu.